Não. Ai, o cara de mim. Eu acho que o cara do escravo. Esse, Esse daqui não parece o da Divertidamente Imaginário? Parece, mano. É sério, eu acho que é baseado. No... Não, é sério, eu acho que é até baseado. É sério, muita cara, muita cara. A cor, o detalhe da cabeça. Uhum. Muita cara mesmo, de é verdade. Eu tô mexendo as referências, <risos> mano. <risos> como, é, como é que era a musiquinha? Sabe? Nossa. O Antônio Deus. que é criança do rolê e não sabe. A gente. Ô, editor, <risos> coloca aí a musiquinha. Lá. Coloca aí editor, que é o Antônio, pra quem não sabe. <risos>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 Se prepare que eu tô com a energia positiva. Eu ainda tenho mapa de tesouro. Onde tá? Onde tá? Que tá? Não, mil é dois. Tá, do mapa de tesouro. Nossa, mano. Aonde? Lá perto é da Riverside. Aonde? Ah, a é lá, vai. Nossa, a gente não vai cair lá minha pau. Beleza, dá tá um telão, galera. Às vezes eu esqueço que tem. Não, Tonico. Será que vale a pena? Bora pique aqui mesmo. Beleza. Bora cair aqui e já deitar aqui, porque, olha, doido. Nossa, mano, tem muito cara caindo aqui de pique. Tava aí, bateria ipad querendo acabar com o rolê todo aqui. Certo, tem muita gente aqui. Tá falando <risos> Tá aí, Meu, como tipo, ferrado. Se longe de mim, mano? Como é que você se separa? Aonde que se separa? Meu, dá vou dar porrada, eu vou dar porrada. Nossa, mano, eu tô vendo o cara com arma. Peguei um docinho. Não dá pra matar com o docinho. É mesmo, é? Vou morrer, galera. Vou morrer. eita <risos> tem cara me atirando. eita tem cara me atirando do que lado. Nossa, eu tô muito ferrado, galera. Tipo, muito ferrado mesmo. Eu tenho arma, vou aí pra ti. Não, já vem, já vem pra mim. Já vem pra mim que os cara... Tô, tô correndo atrás de mim, querendo me matar. Calma aí, Domingo. Cuidado aí, cuidado aí, Doming Cadê o cara? Beleza, mas nossa, tirando. que nervoso, que nervoso. Preciso de uma arma. Precisa achar uma arma urgentemente. Aqui, okay, para aqui, ó. Ai, tô aqui até a muxa, mano. Caraca, Eita, mano! Eita, galera, cuidado! Meu Deus! O doguinho ele, Deus, ele mete a cara sem dó, mano. O doguinho não aguenta o coração. Não, Me... não. Mas relaxa, relaxa que eu. Eu tô, nossa, eu tô cercado, tô tirando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Nossa, Esse beleza. cara me matou a doce. Não, fazendo... não. Essa é a parte de uma fuleira da história. Tô chegando aí, tô chegando. Já me mataram já. Nossa, o cara era bom, mano. Mas dá coragem. Falou Lan. Uma 12. Ah, Lan, você não de mais lugar nenhum. Agora você. Você me tirou. Agora eu vou. Levar não, é. Eu fiz de propósito. Lan uma 12 de duas balas. Louco tipo, levar um headshot na cabeça vai tomar dano. Claro, vai tomar. Beleza. Nossa, mano. Olha a quantidade de gente. O Antônio é louco. Querer fazer que a gente caia em pique. Três batatas em pique. Não, não, não, não. É nóis, batata. Olá, isso, olha lá. Olha, isso. Olá, olha <risos> isso. Olha o mapa. Olha o mapa, mano. Olha o mapa do jogo. Olha o mapa do jogo. Não, se eu deitar aquele cara, eu te dou um beijo na boca. Brincadeira. Ah. É, isso. é por isso. Não vai ganhar um beijo na boca, hein? Eu daria um beijo na boca Mata se o Mano matasse aquele cara. não lá, todos, não É que esses. Assim, Tô tirado no chão? Realmente não, tá, não tá ligado? Você manja da zoeira, hein? Beleza, galerinha! Novamente, no avião aonde nós iremos cair. Deixa que, dessa vez, o Lã escolhe, lá, Por favor, Lan, escolha o lugar certo. e termina a vitória pra gente. É Contigo. Factory. Tá? Tu acha? Você falou! Não, não, não, não. Não vou descuidar. Não vou descuidar, tá bom? O Lan falou, tá falado. em é Factory. Então a gente vai cair lá, bicho.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 Te peguei. Calma lá. A casinha aqui, ó. Mano, o desenho tá ficando, tá ficando meu, um Confia no pai, confia. Eu meu. acho que, olha, eu acho que o Lã entregou Tira a vitória de mão beijada já na, nas nossas mãos, Antônio. É aí. sério Eu só acho. Nossa, não, já não, não, eu não, é tipo não, é que é o Rei lute Nem chega perto, filho. Tropei coronha é dois. Nem Isso. chega perto, senão ele te loteia também. Não te <risos> Tempo, Tem enfim. a Rambo aqui que eu não aguento mais ver a Rambo na minha frente. Não, mano, o Rambo eles estão dando de graça, tá ligado? Tudo de graça, mas enfim, uhum. estão dando. Nossa, mano, o Rulan de capacete é variado. Tá? Olha isso! Dá pra ver esse capacete é muito novo, mano. Muita gente no banco, tá ligado? Acabou de instalar o jogo. Realmente. É verdade. Nossa, mano. Eu vou tomar um dano de queda. Opa, mochila 3 aqui, ninguém rouba, ninguém 3? Caramba, seu. Mochila 3 é pra Tem cara aqui, tem cara aqui, Eita, Pelo, eu sempre tô longe, né? Beleza, calma. Mano, o dano de queda é absurdo. Ah, depende, né, mano? Ih, tem cara aqui, ó. Tô te dando os dois, ó. Cuidado com os de 12. Deitei um, deitei um. Boa. Deitei a mulher. Boa. Mano, cadê minha 4x que não tá equipada? Caramba, mano, que 4x Mais maluca. Fiz aqui tá sozinha. Quem matou? Eu finalizei. Ô, tu é o carão, né, Teu Tu é o carão, em pessoa. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eita, Esse? mas tem cara lá. Pensei que tu tinha matado. Não, não. O cara não. Caraca, tá tá tira aqui. Ei, ei. Boa, Tonico, boa, Tonico. Tô Galera, galera, aqui em cima, aqui em cima. Aonde? Aonde? SE, SE. SE, deixa eu procurar SE. Ó o mapa, ó o mapa. Eu tô... Ah tá, aqui pra cá. Ô, Lan, eu esse capacete variado, não bota muita cara aí, mano. Por quê? Por quê? Por quê? Esse capacete é feio. Aonde, Lan? Onde, Lan? Ah tá, ali. Boa, roubei aquilo. Acho que derrubei. Sem querer aí. Querer, Ela, juro, a... Galera, o importante é ganhar mano, o kill, não é. é não ganha. Eu juro, eu botei até a pistolinha, que era nem pra dar nem muito dano. 4x, Mas cuidado, mano, os caras estão por aqui, porque o cara não morreu direto. Então tá por aqui. Tô indo o doguinho só vem recolher o loot, ó. É, ué. Eu tô sentindo que essa partida vai dar tá bom, a, galera. A CAR 98K é bom? Então, mano, a, a CAR é bom, mas pra iniciante... Não É, não, É, então, tipo assim, pra iniciante não é muito bom, tá ligado? Eita, eita, tem cara nas costas, tá me atirando, tem um louco. E Onde a V55. Tá? Não tô vendo, cara, mano. Puta merda. Calma aí. A V55 é bom? Calma lá, mano, vamos matar os caras primeiro aqui, calma aí. Boa, Antônio. Tava mirando a cabecinha dele enquanto matou. Mas tem mais cara aqui, Antônio. Cuidado. Eu deixei uns caras ali no celeiro. Deitou? Dois? O Tony Pungle é um sucesso, bicho. É sério. Nunca vi um gurizão tão... encarnado. O Antônio quando atira com tipo, a doce, pra finalizar, os caras me davam medo. Mano, outra coisa que confunde pra caramba. Só esse espantalho. Eu acho que é gente... Vou ver um espantado. Nossa, vocês estão a assim, 100 metros de mim. Quer morrer, né, mano? É, eu vou chegar perto do lado. Ah, tá afim de morrer, eu acho. Aqui comigo. Ah, comigo. <risos> ah, é. Meu Deus, não me dá esse susto, rapaz. É, é friendly e friendly aqui. Tá muito engraçado essa tá <risos> assim, né? E aí, aonde? Não é na meu lado, né, louco? Do... Estão atirando. Estão me enganando nessas palhinhas palinha. Seus palinha. Vamos lá pra pique. Bora pra pique. Cara, é, não sei. As experiências pra Pique. Não, não, pique não. Não, não, assim. não, não, é, não, não. É esse, Essa calda Antônio aí não tá ajudando muito. Pior que eu tenho muito pra Odinho depois que a gente chega pro chão. Bota a turma. Agora que eu vi que eu tava com 181 de vida. Não que seja pouquinho, mas. Eu prefiro estar com fantasma do que morrer. Por que tá com fantasma do que ser um fantasma? É. <risos> Beleza, cara. Opa, tô agarrando um Eita, pois é, levou tiro. Vamos, o João aberto ali. Ele bola bola que é o mais no bom, né? Boa, eu vi, eu também. Nossa, Lã! Que papada! Eu dei, eu dei um dano na cabeça do cara, bonito. Eu preciso, eu preciso de vida, de bala ah, de R, somente. Ele deitou? Ah, ele tá, deixa eu ver se tem bala eu de R claro. lá. O deitou ou ele morreu direto? Não, o matou, né? Deitou, deitou. SMG, SMG, AR aqui. É, eu preciso de. Olha ele deitou e morreu de primeiro. Rodãozinho, enquanto vê, tipo coro onde? Parada assim, pega, tá? Carzinho aqui também, que tinha aqui no loot? Pega a vida, galera. Não esquece de pegar a vida. Tô com três. Deita o cara atrás também, mano. Puta mais, ali, ó. Esse é meu, esse é meu, filho. Só HSzão na cabeça, tenebroso. É pra tá parar desse palhaço que tem esse squad de batata. Atrás. É o melhor squad de batata que existe, mano. Cuidado, cuidado, mano. Puta, puta. Tá se protegendo, mano. Mano, eu não acho vida. Olha lá, eu achei o cara lá. Aonde? Como assim não tá pegando dano no cara, mano? Eita, cara, tem gente aqui, tem gente aqui. Tô atrás, cuidado, cuidado, mano. Atrás. Eita, hein? Boa, oh, boa, the... Eita, mano. Tá, tá muito estranho aqui, tá? Tá muito estranho. Ixi, eu tô sem bala de aí. R? Ô cabeção, tu fez eu pegar a bala aí e não tem também. Ah, mundo. é que a parceria eu Ah tá, tá, beleza. Galera, eu vou, eu vou pegar o um negócio aqui, ó. Pra gente, que tem é um dropzinho. Hum, beleza, beijote. galerinha. Beleza, galerinha. Vamos respirar fundo que é sucesso. Calma lá. Vamos arrumar ah, esse é, coração. Aê, de Uh! Oh, Bim, para as balas de AR? R. Eu sou o Zé mesmo. Tô nem aí. Eu pego o Lutinho, galera. eu tenho vida, mano. Eita, é mano. Cara, paradinho, paradinho, mano. Boa, boa. boa, finaliza, finaliza, não SBD, SBD, boa, vou pegar SBD aqui, quem quiser R, eu, mais eu quero R, é. pega minha pega ali ó, tem bala de R, eu acho e tem Scarzinha, se quiser, nossa, show de bola, não, não mano, aqui a, aqui a gente aqui trata a o squad com carinho, meu amigo, aqui é carinho, opa, Tony, tá cuidado, cuidado, cuidado, Tony. HS, Tu deu o DH aí pro cara? Morreu. Bicho não é morreu, bom. Nem todo. Aqui tem coragem. Mano, o que isso? Tá parecendo uma vez. Ainda? Onde? Eu matei já. Tem cara lá. Oi. Não é comigo, não. Tem 23, 23 vivos? Vivo. É, não, menos, né? Tô a mãe da zona. Ah, é verdade. Opa, 30 tá? de passos. Não, sou eu, Luan. O mano. <risos> Para com isso, cara. <risos> o o Luan é muito louco, mano. Tô dando um passo na traseira aqui. Deixa eu pegar a bala de aérea aqui. Deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Onde, onde, onde, onde, onde, onde? onde, onde, onde.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 Não mexe com esses caras de batata eu que a gente mata, atende? eu tenho 6 quilos aqui, eu não quero nem saber, mano. Entendi. Os caras que estão achando que são quem? Eita, eita, eita, agora quem deu uma batateada aqui fez. isso. Tô eu. vendo, tô vendo. Hs pediu. Hs o cara também. <risos> foi pra mim. Beleza, né? beleza, galera. É a galera de Pink vindo pra cá, tá? Eita, oh, é tá? Tanja. Vamos, vaza, vem pra cá. Vai o cara. Vem pra cá, ô. Oh. Ô, oh, vem pra cá. Não demora muito, vem pra onde eu tô vindo. Cara, eu que era do seu ladinho. Tem o cara lá na veia. Tem o cara onde? Tira na danja, né? O cara maluco na dungeon é atirando a gente. Nossa, que tirão, mano! Que tirou na cabeça, mano! mano. Esse. Essa, é essa bala. Não, é sério. Oito, é sério. Oito? Oito? Cinco vivos, cinco vivos na verdade. Cinco vivos. É, oito. Oh. Achei, de cara, achei já... cara, achei cara, achei Aonde? cara. Tá aqui no drone. Cuidado, ele cuidado. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. É squad, é squad. Tio squad. aqui por cima. Meu Deus do céu. Os caras estão tá todos aqui. beleza ele tem um? Caraca, mano. É um squad. Ele tá revivendo outro ali. Mata, João. Boa. Matinho! Matinho! Matinho! Esse cineminha até que tá dando, tá dando, tá dando no gás, mano. Tá dando no couro, mano. Oh, tá mentirando, cara. Eita. Peraí aqui atrás. Eita galera, cuidado, cuidado, hein? Cuidado, cuidado, galera. Tem mais um cara ainda. Eita, cara tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara na minha, nas minhas costas. Boia! Matei! Ah, matou! Matou! É feita! Nossa! Foi, tá? Nossa. Nossa. É Primeira vitória do Free Fire! 13 kills, 6 kills.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 Calma, é uma feia uma lei. Tamanho tá, vai tá estar na descrição. É nóis. Tamo junto. Deixa o like, compartilha o vídeo. É a o bigodão. Tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Valeu, gente. É nóis.